E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada Zulusão, veio com a peita do timão Zulusão, calma que nessa você é vacilão Mas olha o tamanho desse meu oponente É o Zulusão, é o próprio Taquerão Legal, irmão Então pra mim sempre é sem vacilação Sou próprio Taquerão, cê sabe que é não conforme, então eu, eu sou gigante a própria alegria é tipo nada, vem. Calma, sua guima funda. Eu já vou guimando minha guima vagabunda. Ah, minha guima vagabunda. Vai apanhar de Itaclera barra funda. Não, eu, já posso, eu já posso, meu equipe-se Sabe que eu tô guimando? Rachunca, wish-wish. Então, sou tipo uma igreja nesse pique. Então, você capanha tá do do Gênesis só Apocalipse. NOOOOOO. Ah, ah, ah, Mano sabe agora eu não desmereço Cala a boca na minha vez, puta que pariu Solução fica quieto, Apocalipse, Cê não viu, mas quando eu tô rimando Cê sabe eu vou da norte até Brasil Então cê sabe que isso é Brasil Te mato no decode, xiu, isso não é drill Não, não, eu sei que não é drill Calma, cê vai da norte até Azil Mas você esqueceu Que o Breno tá tranquilão É batalha da leste, eu te ganhei no sabadão aliado, É um massacre da Rima Elétrica! É O massacre da Rima Elétrica sabe o nome espanco Até porque os caras já gritaram isso não é banco Só que você apanha e você fica em branco Ele grita ai! Branco!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 Hoje você vai travar mais que uma Glock. Eu mato todo mundo quando vem o um Detroit Quando vem o Detroit tira a bala clava Porque ah, descarrega mas não trava Porque é pique um iPhone, eu faço a me improvisada Espero que tenha treinado, senão é oh, igual semana passada Que você se fudeu, que você mandou um voo Mas nenhum foi seu, sim Lembro da semana passada, o prêmio não muda o tempo e nem Decorada, foda. Mas calma aqui, é foda o que que você não fez? A... <risos> ah, ah rimar que é boa, você é freguês Sem maldade, mano, agora sem caô se o meu flow foi ruim, porque você copiou, ah? <risos> ah, ah, você copiou porque Eu sei que eu, fodo, opa, adapte, eu vou do oponente, adaptei o flow Porque quem você copiou, você vai se fuder Você faz um flow tipo A, ah, mas não acho o ponto G ah, ah, Só que eu vou rimando agora sabe, sem caô <risos> ah, Eu só falo A, ah, só que não acho o ponto G Beat, tá fechando com os Bloods E essa imprensa tem os Creeps Ah só tem os Creeps Só que agora só sua rima na glória você vai fumar a minha cinza Fechando com o João Dória oh, aí. Oh, essa? Essa é sua rima ruim A questão me estressa Mentira porque eu não fumo cinza de vadia. Eu não tô pique agora Fume igual Glória Maria Sei que se pode ir aqui porque que vai rimar. Mas você que é muito ruim Então manda de novo Ah! Manda de novo Ah! Sem maldade aqui nesse instante Igual Glória Maria Rima contra Maria seria mais glorificante Igual a ah, Cê tá ligado agora quando você começou a rimar, o céu tinha até escurecido Quando eu comecei, tá chovendo, porque já tá esparecido Você vai entender, sabe por quê? Esse é o proceder, é que eu fiz o um nível subir E também fiz o céu descer Imba, que tá o controle, só quis saber a trajetória. Não faço a dança da chuva que, é que a criança faz a chuva da vitória, ó. Dança da vitória, opa. Se isso daqui é o um detalhe. Mas quando você tá de frente com o Brenos, você só segura a chuva de line. Eu já escutei essa rima velha de falar que o céu desceu com MC. Só que tem um Brenos e o Mel Ele esperou que os anjos já estavam tá aqui. Aí, você entendeu? Acho que agora você vai. A gente é um anjo rimando, a diferença é que nós não tem auréola Então, ai meu mano, deles, eu vim pra tirar um sorriso É que eu tô sobreviva do inferno, então na terra eu meu paraíso oh! Sem maldade minha grima vem alerta, paraíso você veio para paraíso, que merda Você não saca o que eu faço, rima que é boa, você tá no calabouço A minha grima faz crack, crack, só paraíso a minha para osso oh! A minha a é para isso e a minha é para outro A minha rima é um para raio E esse lá vai para no povo Eu não sei se deu pra escutar Mas meu mano com voz, eu tenho voz Eu faço por nós, eu tô pra te eliminar Não dá pra me eliminar, guarda suas mágoas Hoje eu sou o um avatar, tão meu vinho É que eu tô conectado com essa água Uou! Você vai ter que entender Que o Breno veio fazer aqui, mas vai impactar Tá seco no beat, tá na chuva, vamos mulher então, mano, agora você vai ter que escutar essa rima Já que você é um avatar, você tá travesti de N que faz rima Você nunca foi isso, você é um personagem, você é um cometa Então, se você é um avatar, você só vai me ganhar se for outro planeta uh! tá Vai perder no combate, que é agora você já tá de toca. Você vivia a teoria, eu sou um cara mais prático Você não faz o free, você não é MC, você é Real Madrid, eu sou mais galáctico uh! É feia. O galáctico não ganha do Champions tipo do mesmo jeito que tu não ganha aldeia oh! Olha só, que você é o destaco Você tem um plantel forte, mas um time fraco Agora sabe, representa os Kaysara Tipo o Ronaldo, nem lesou no joelho, me para! Oh! Falou que não? Eu faço o flow, eu faço o show E minha rima que depara Você vai perder, que cê não é bom Isso não rima um slow Você é igual o PSG, muito investimento Mas você nunca faz um gol Uou! Eu sou tipo PSG, geral para pra assistir Esse oh. cara é o Messi, o Neymar e o Soares da seleção Mas nem sem DMSN ele chama a atenção Eu faço oh. o meu pesado, você é previsível ah, ah. Deixo o meu legado e seu verso não é cabível Ei. Você tá se escondendo e você é invisível Vai se fuder que eu sou imbabi, vai ter que correr pra chegar aqui nesse nível oh. Só que agora eu vou dizer, não adianta você querer falar dos jogadores lá do PSG Já que cê falou que é o PSG Que tudo muito te falar que se fode Pode chamar, eu te dou Sabe por que passar nada nem pode oh, Mas você não tá pronto pro debaixo, Nada se assuma, você é Donaruma No gol é uma mundial de sóce você já treme, pute HM, bateu a falta, sou o Rogério da Cabe Calma, calma, sabe que isso é comum? Eu vou fazer até uma analogia e lembro do castelo rá Já que você for no que eu sou de alface, essa é minha fase, sempre é linha Hoje é o dia que esse monte de alface acaba com esse doutor a boa prima que? Sem maldade quando eu me escorre suor Cê uh -huh. tá no mar de monstro, vai entender que sempre tem um peixe maior Então eu vou rimar alto, sabe que aqui eu não rebato. Mas por que que eu vou rimar alto se meu oponente tem um level pra baixo? Eu vim arrancar seu pescoço, ok? Eu vou rimando, sabe que aqui eu sou mais perigo? Huh, huh. Prêmios que te mata, sabe que eu faço agora? você é pra é fácil te matar então eu vou matar de novo yeah. Ah, sabe que você não entendeu? Hoje você sabe que você perdeu Você falou que me enterra pra baixo porque não existe nada a raiz igual eu Ah, sabe que você não entendeu? Tipo tirar, eu mando mais que 10 É que o conteúdo que eu tô trazendo vai da cabeça até plantar dos meus pés oh. Primata, rima fraca, sabe que tu te mata Você sabe, na lata, nós pega maltrata Essa luta igual Neji, lutando contra rilata Pois quando tira o Detroit, o teu chakra cai! Ah! Não tá servindo nem pra se só um quebra-galho. Ah, só que agora eu penso pra frente. Deve ser porque eu não quebro galho. Ou só quebra-mente do meu oponente. Se minha rima não é ligeira, tá ligado? A minha é ligeira. Sabe por que eu não quebro galho? Pois derrubo e grito madeira. Só que minha rima é rara. O meteoro tá vindo. Eu derrubo e grito madeira. Eu causo seu fim. Só que eu sou o Chino. Pra matar o Jutsu de madeira, fiz o Jutsu Cupim. É, Jutsu Cupim. Mas agora é eu, tô na cautela. Você esqueceu que o Chino lida com mosquitos e uma mosca. Minha fase, minha ameaça, pisar é o que tu nela. Mas não tem problema, você tá ligado que aqui você não soube. A coincidência que eu tenho com o Chino é que se batalha da aldeia, você perdeu pro Chino. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e.